Então, falando dessa trajetória né, que o Alice me lembrou, é muita emoção. E fato de dezembro, que eu comecei a mentoria com o Alice, e a Eveline fez a medição lá, eu tava no medo. Foi no meio do ano, eu tava na raiva. E depois da raiva, eu acelerei, porque eu não queria estar ali. né? E instiguei o Alice, me oriente, me diga qual caminho que eu tenho que fazer. Fiz tudo direitinho que ele mandou. E foi uma alegria quando a Eveline... Né, que lá no curso da RQC que eu tava na coragem, eu fiquei muito feliz. E aí fiquei tão empolgada que agora eu quero acender, já tô na neutralidade. E agora na virada do ano eu fiz um atendimento à minha irmã, depois eu me atendi, né? fiz o RQC, logo no comecinho do ano já tô no finalzinho da neutralidade, olha, sonhando com a disposição já, lendo aqui sobre a disposição para me inspirar e o é que eu tenho que fazer mas eu estou muito feliz de estar na neutralidade. Eu estava até na última vez que a gente se encontrou, né, uma live a gente conversando, e eu falei que meu sonho era a neutralidade. É muito bom que a gente fica sempre na perspectiva de ir ascendendo, né? e como ela se disse, se percebendo. Nos momentos né, que acontece uma pequena baixa, a gente vai e se trabalha para ajustar sempre, mantendo o nível de, de consciência. Então, estou muito feliz né, por ter feito esse curso com você e muito, muito feliz com os resultados.